Vamos trazer uma reportagem agora que está tendo uma repercussão muito grande ali na cidade de Divinópolis. Uma mulher de 46 anos que passou mal e teve uma parada cardiorrespiratória durante um procedimento estético em uma clínica no centro de Divinópolis. Ela morreu na última segunda-feira. Ela estava internada no CTI do Hospital São João de Deus em Divinópolis. Confira na reportagem da TV Alterosa Centro-Oeste. Foi em uma sala que fica neste prédio, no centro de Divinópolis, que o procedimento foi feito. A vítima, Iris Doroteia Nascimento Martins, de 46 anos, chegou a ser socorrida, mas morreu horas depois. Logo após o fato, grande movimentação de peritos e vigilância sanitária no local. Vigilância sanitária foi até o local no momento para poder verificar se o que estava sendo feito lá estava de acordo com com a documentação que ela apresentou e com o projeto arquitetônico que foi apresentado para aquela clínica. De acordo com a polícia, Iris foi até a clínica fazer um procedimento de lipoaspiração. Mas a Vigilância Sanitária afirma que a biomédica não tinha autorização para fazer este tipo de procedimento no local. Foi verificado que aquele procedimento não fazia parte dos procedimentos que ela estava habilitada para fazer perante a Vigilância Sanitária. E nem o projeto arquitetônico da clínica também contemplava esse tipo de procedimento, que é uma lipoaspiração. Ainda segundo a Vigilância em Saúde, apenas procedimentos não invasivos podiam ser realizados na clínica. O procedimento invasivo, ele rompe alguma camada ou tem a penetração em algum orifício. Isso é um procedimento invasivo. Ela poderia fazer minimamente invasivos. Um peeling, uma aplicação de Botox, isso que era a autorização dela. De acordo com a polícia, no final da manhã, Iris teve uma parada cardiorrespiratória enquanto ainda estava na clínica. Ela foi socorrida pelo SAMU em estado grave e levada para a UTI do Hospital São João de Deus. Ao chegar no local, já se deparou com a paciente sendo reanimada por um médico e um enfermeiro. E a equipe fez os procedimentos de reanimação, já garantiu uma via aérea, colocou o desfibrilador e a paciente foi levada à sala vermelha do Complexo Saúde São João de Deus. Para a polícia, o marido da vítima disse que deixou a esposa no consultório por volta das seis e meia da manhã. Ele ainda afirmou que para fazer o procedimento foi cobrado o valor de 12 mil reais. O homem ainda afirmou para a polícia que a biomédica não pediu nenhum exame. Antes de fazer a lipoaspiração, nas redes sociais, Lorena Marcondes de Faria Malta se apresenta como biomédica. Ela tem mais de 100 mil seguidores. Entre os destaques, ela afirma que realiza a Lipolaser sem cortes. Nas publicações, muitas imagens da rotina diária de trabalho. Em uma delas, a Lipolaser HD de alta definição, sem intervenção cirúrgica, é o que está escrito na foto. Imagens de antes e depois e também resultados de procedimentos. Em 2021, a clínica já havia sido interditada. Nós tivemos conhecimento dessa clínica através de uma denúncia e quando nós fomos até a clínica, por várias irregularidades, ela foi interditada até que ela regularizasse a sua situação. Horas após o fato, a biomédica e uma enfermeira foram conduzidas para a delegacia de Divinópolis. A polícia agora quer entender ao certo o que houve e o inquérito foi aberto para apurar toda a história. A polícia civil, para a polícia civil de Divinópolis, a biomédica cometeu um homicídio doloso e exercitava ilegalmente a medicina ao submeter a vítima a uma cirurgia considerada de médio-grande porte. A informação foi dada em coletiva de imprensa. É é Exatamente, né? nós carro, Primeiro, delegado, governo, citoras, Exatamente. analisamos sim, o caso, gastronomia, o delegado de uma graça, e analisamos que ela tinha um silêncio do que ela estava fazendo, mesmo ela não querendo, né, não queria falar que ela queria matar, por isso que existe o dólar eventual, ela assumiu o risco. No momento que ela estava fazendo um procedimento que ela não estava autorizada. É uma, uma invasão, né? Como a legista mesmo falou, um procedimento cirúrgico de média a grande porte, teria que ter outros profissionais médicos ali, até as anestesistas, equipamento para suporte caso tenha uma desconveniência. Ela não tinha nada disso. No momento que ela faz esse tipo de cirurgia, sem esse equipamento, ela assume o risco de resultado. Então é como se ela mesmo tivesse marcado com intenção. Apesar dela não crer, ela responde o dólar eventual, que é como se ela tivesse marcado com, a, com a intenção. Em nota enviada ao portal G1 Centro-Oeste, a defesa da profissional informou que, abre aspas, nenhum erro ou má prática profissional ocorreu e que reações adversas ocorrem em qualquer intervenção no ser humano, tanto estéticas quanto terapêuticas. A ocorrência de uma reação adversa e eventuais efeitos desagradáveis não tem vinculação necessária com um equívoco técnico ou inabilidade profissional. Pelo contrário, disse a defesa da biomédica.